Né? Agora, grave foi o que disse o Carlos Bolsonaro, filho dele, aquele que foi no, no desfile com o pai, tal, uh, tweetou o seguinte, abre aspas, por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos. E se isso acontecer? Por vias democráticas... A transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos. E se isso acontecer? Claro que isso teve repercussão. É o filho do presidente, aquele que estava desfilando com ele no 7 de setembro, ali na cola do pai. Dizendo que por vias democráticas vai demorar demais para fazer o que eles precisam fazer. O que, que ele está sugerindo com isso? Acabar a democracia? Acabar a democracia? Disse que não. <risos> e quem entendeu assim, ele disse que não sabe interpretar texto. Quem sabe é ele. Já, já viu os tweets do Carlos Bolsonaro? Vai lá. É um exercício mental interessante. Né? Você não ligar uma coisa com a outra. Deixa eu ver aqui se eu entendi. Peraí. aí. Mas ele disse que, né, que a, a alegou aí que tem uns jornalistas que não sabem fazer leitura de interpretação de texto. Todo mundo é burro, né? Extremo, burro. Enfim, diz que não é isso que ele quis dizer, não, que ele não sugeriu nada disso. Agora virei ditador? Perguntou o Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, depois de levar a paulada de tudo quanto é lado. Presidente do Senado se manifestou, dizendo que é por vias democráticas sim, que não tem outras vias. Muito complicado, né? Muito complicado. Então a gente tem um filho dizendo que você não pode acreditar em imprensa nenhuma. Que só o que eles dizem e que as pessoas que assinam embaixo do que eles dizem é que são confiáveis. O resto não é. Crítico não é. E o outro dizendo que, ó, por vias democráticas, tipo, com a imprensa, esse pessoal palpitando, porque isso é via democrática. É a imprensa palpitando. Então, por vias democráticas, ó, vai demorar muito. Os pessoal aí tá tem muita gente atrapalhando. Tipo isso. Aí ah, você já viu, né, minha gente? Aí a coisa complica. Aí a coisa complica.